Oi pessoal, de novo aqui e contente porque temos uma visita. Estamos aqui com o deputado federal né, Carlos Zaratini, que ele é do PT, mas é um dos poucos que, deputados federais que está muito atento as questões cruciais que estão hoje atormentando o povo brasileiro. Fiquem ligados, chamem aí seus amigos, vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, Instagram, Twitter, você pode receber nosso boletim pelo WhatsApp, também pode receber o, o boletim pelo e-mail, e Facebook, YouTube, se inscreva no YouTube que você vai assistir isso aqui muito melhor do que... Se for assistir no, no Face, né? ele trunca. Então é isso. Fique com a gente, não deixem de colaborar. Nós vivemos do apoio dos nossos leitores. Não temos outra fonte de, de, de financiamento que não seja as assinaturas solidárias. Né? Você entra no Catarse e colabora mensalmente com aquilo que cabe no seu bolso. Música Então, deputado, é, é sempre um, um prazer ter você aqui. A primeira vez que você veio, você anunciou que estavam compondo no, no Congresso a comissão parlamentar de inquérito para averiguar a questão das fake news. Né? Foi a utilização das mídias, né? utilização de todas as mídias sociais e manipulação dessas mídias durante o período eleitoral. Como é que avançou essa, essa CPI? chegaram à, à conclusão de que realmente houve uma manipulação? O primeiro, Paulo, eu queria agradecer a você mais uma vez a oportunidade de gente vir aqui participar desse, desse site, desse blog, né, Diálogos do Sul, que é muito importante e muito prestigiado, e para nós é sempre importante estar aqui conversando com você e com todos que estão nos assistindo. né? Realmente, nós falamos aqui naquela época da CPI das fake news, que é uma CPI mista entre senadores e deputados, o que já é uma coisa que dificulta um pouco, porque ela tem menos dinâmica se fosse só de deputados. Né? e é, a CPI teve início, foi mais ou menos aí no mês de, de setembro né? é, Teve muita disputa no início porque o pessoal do PSL é, Tentou obstruir de todas as formas né, o funcionamento, o início dos trabalhos Eleição de presidente, todo aquele trâmite inicial Eles tentaram de toda forma obstruir impedir que se convocassem pessoas realmente importantes para essa, essa averiguação. Mas nós conseguimos superar, né? conseguimos superar e teve alguns depoimentos importantes. Né? Eu diria aí que três, assim, eu queria ressaltar, que for, são exatamente dissidentes do governo, né? como o general Santos Cruz, que era a pessoa que cuidava da parte de comunicação do governo, o general Santos Cruz foi demitido pelo Bolsonaro exatamente porque não aceitava fazer tudo o que ele queria. Né? E, e o que, que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria exatamente dar o poder de comunicação ao chamado Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é um grupo de, de funcionários contratados, comissionados no Palácio do Planalto, Estão né, lá dentro do palácio com dinheiro, com dinheiro público que disseminam notícias e muitas vezes fake news também né, para movimentar toda a engrenagem bolsonarista na internet. Né. Esse gabinete do ódio eles têm vários tentáculos em gabinetes de deputados federais, em gabinetes de senadores, de deputados estaduais. Então isso é feito uma, uma estrutura nacional né? A partir do disparo de uma determinada notícia pelo gabinete do ódio Aquilo vai se espraiando para todo o país né? é, uma, é, uma, é uma máquina de ataque violenta E eles atuaram e atuam muitas vezes sob comando do Carlos Bolsonaro né? o Carlos Bolsonaro é um uhum. dos ideólogos, né? do Olavo de Carvalho, que é outro que está lá nos Estados Unidos é terra, planista. terra planista Eles atacaram violentamente o General Mourão, que é o vice-presidente da República atacaram aí o Santos Cruz e quando surgiu uma dissidência dentro do próprio PSL eles passaram a atacar essa dissidência particularmente o Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann né? eles passaram a atacar esses dois a ponto deles perderem seguidores. É, é, Eles perderam seguidores. do partido. É. Não, e, e aí o, o, essa dissidência evoluiu a ponto de rachar o PSL e hoje o, o Bivar, que é o presidente do PSL, detém o controle do partido, né, conseguiu isolar o Eduardo Bolsonaro e outros deputados a ponto de levar... O, o, o Jair Bolsonaro a fundar um novo partido que é a Aliança né? um partido que ele quer que seja dele mesmo ele vai ser o presidente, ele vai ter os filhos no controle ali não vai ter dúvida de quem, quem vai estar tá com ele né? então essa dissidência do PSL também propiciou que os depoimentos do Alexandre Frota e da Joyce esclarecessem muita coisa né? então foram depoimentos que mostraram que durante a campanha eleitoral funcionou essa máquina né? vocês não chamaram o intercept? não, nós vamos chamar ainda não terminou nós ah. paramos agora porque é recesso mas agora em fevereiro retoma né? e nós vamos ter informações porque onde nós queremos chegar? nós queremos demonstrar cabalmente que esse gabinete do ódio né? que essa essa esse núcleo bolsonarista é responsável por essas campanhas de difamação, por essas campanhas de boatos, de notícias falsas que fazem uma com que muita gente da muita gente do povo acabe votando, né, por conta de notícias que não são reais, né? E depois nós queremos chegar em quem financia. Porque isso tem um custo, Paulo. Tem um custo violento. A Joyce informou lá na a nossa CPI, que existem mais de um milhão e 800 mil robôs funcionando durante... funcionaram durante a eleição. que quê? Era, o que que é o robô? O robô é um celular programado, certo? para impulsionar fica notícias. Gente... Então aquilo fica... então você imaginou esses 1 milhão e 800 mil robôs disparando notícia? O então, tempo toda toda essa tecnologia foi trazida pela Cambridge Analytical né, que tem o Steve Bannon como o seu principal executivo Exato. mas quem manda lá e quem tem dinheiro, quem está pagando todas essas é, manobras né, eles atuaram em, em eleições de 60 países, uhum. inclusive no Brexit Exato. Então, esse quem manda nisso se chama Robert Mercer. Então, nós, nós temos que chegar lá, certo? Nós temos que provar isso. A função da CPI é encontrar provas de que realmente isso aconteceu. Porque nós precisamos desmontar isso para a próxima eleição, para a política em si, porque isso influencia no dia a dia. Nós vimos aí, ó, você deve ter observado, final do ano, o governo com o apoio das redes sociais, lançou uma campanha dizendo que as coisas estavam melhorando no Brasil, que a coisa começou a andar, tal, tal, que estava vendendo, até teve uma associação comercial que divulgou que houve aumento de vendas, aí uma outra uma associação outra... chegou e falou negativo, teve diminuição. Né? E os números do IBGE agora estão demonstrando demonstra. que caiu a produção Inclusive industrial. Inclusive um, um, eu fiz um comentário é. aqui no, no diálogo desmontando totalmente é. a mentira do desenvolvimento. Agora, você é. vê o resultado disso. A pesquisa que saiu ontem da CNT, a, foi feita uma pesquisa em agosto e outra pesquisa em janeiro. Essa pesquisa dá como resultado um aumento de 5% na aprovação do governo. Por quê? É fruto dessa campanha. Quer dizer, é uma campanha massiva, massacrante, né? Que atinge e... todo mundo bem... no país e que a pessoa fala, pô, olha aí, realmente está melhorando, está melhorando. Eu continuo é. desempregado, eu continuo tendo dificuldade para pagar minhas contas, para comprar comida, mas está melhorando. né, Então é um processo de. Convencimento que não para, e ainda né? Ainda hoje, hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando aqui: dizendo, olha, os caras, né? Eles estão governando, estão né, fazendo coisas todo dia, tem, sai o um diário oficial, eles estão governando, mas tem uma melhor comunicação do que melhor e um pior governo. Exato. Porque tudo que eles fazem, né?, vai Exatamente. contra os interesses da nação. Nenhuma das medidas que eles tomam beneficia o povo. Exato. Eles é. estão num processo de privatização selvagem. Né? Agora o BNDES vai vender todas as ações que detém da Petrobras. São 30 bilhões de, de, de reais que eles vão vender. As, as ações sim, do BNDES tem... Eu, eu, só que o BNDES é do governo. Sim, sim. É, então o governo é governo de o do governo. principal. É. É. O, o, o governo vai ficar reduzido a uma parcela de 25% da Petrobras. Perde o poder de decisão, pode, Aliás, já perdeu, né? Pode perder, né? Bom, já entregou para o interesse já das perdeu, petroleiras, viu? né? A Petrobras já vendeu as transportadoras de gás, já vendeu a, a gás já vendeu a BR Distribuidora. Está vendendo as refinarias. Vai vender agora as refinarias. Então é um processo de desmonte do setor de óleo e gás inimaginável, né? É muito pior do que a gente achava que poderia acontecer, né? Então realmente é, é um desmonte e o país não compreende isso ainda, né? Porque isso vai passando batido, né? As pessoas nem ficam sabendo de muitas coisas que estão acontecendo aí. Então para mim, né? Pô, veja, eleição é meio de comunicação. Claro. E agora nós temos uma eleição aqui, eleição municipal em outubro, né, que cá entre nós é a principal eleição do ponto de vista dos interesses populares. Porque é no município, né, na tua rua, né, você e o teu vizinho, no teu bairro, que as coisas acontecem, que a vida transcorre. Então nós vamos ter uma eleição municipal no Brasil inteiro, né, e aqui em São Paulo, né, a, a questão está aí decidir se, se vai permanecer né, o governo dos tucanos, que é uma coisa totalmente distanciada da, dos interesses populares, né, totalmente distanciada da cultura, e essa direita né, rançosa, entreguista, formada em torno, do, em torno desse governo eh, de ocupação. Como é que nós, forças populares, né, vamos enfrentar né, esse conjunto de coisas? Tocando de um lado, que, que, dominam, a, a, o, que dominam São Paulo, há muito tempo, e do outro lado, as fake news, porque eles virão contra... Tudo para ganhar a eleição em São Paulo. Estão fazendo ponte pelo interior afora, estão fazendo obra, estão despejando dinheiro. Você viu que as ervas parlamentares saíram todas para eles lá. Exato. Como é que nós vamos enfrentar isso? Você classificou Esse... aí os nossos oponentes. Eu, diria, eu, eu costumo falar agora o seguinte, Paulo: que tem a extrema-direita bolsonarista e a direita extrema do Dória. Porque essa direita do Dória não é uma direita como Mário Covas, como Fernando Henrique. Ela é extremada, ela é radicalizada. Né? Ela destila ódio contra as forças populares. Né? Então, nós precisamos aqui em São Paulo, no meu ponto de vista, da gente ter, um em primeiro lugar, um programa de mudanças na cidade. Baseado em que pontos? Em dois pontos. Primeiro, nas liberdades democráticas, quer dizer, nós precisamos garantir que São Paulo seja uma cidade democrática, certo? Na tudo aquilo que você imagina, né, na participação social no governo, na livre manifestação, na livre expressão, quer dizer, que o governo municipal Abra, e aqui nós temos um governo municipal poderoso. A prefeitura de São Paulo ela não, não é uma prefeitura pequena do interior. Não, ela tem ela mais é uma poder do que muita capital. De... Tem, tem muito poder. De, então, ela precisa de. O segundo orçamento depois do, do Estado, né? É o terceiro. Orçamento, orçamento nacional. E ela tem condições, então, de fazer uma política cultural democrática, aberta, que permita desenvolvimento de todas as opiniões. Nós precisamos permitir aqui que as pessoas, as mulheres, tenham os seus direitos respeitados, as minorias LGBT tenham seus direitos preservados, que os, os negros tenham os seus direitos preservados, enfim, nós precisamos criar uma condição de São Paulo, uma cidade absolutamente democrática. E ao mesmo tempo, é uma cidade profundamente desigual. O maior número de bilionários no Brasil reside em São Paulo. As maiores sedes de bancos e entidades financeiras estão em São Paulo. Das as grandes, grandes redes. redes de supermercado do então, comércio estão em São Paulo. Então, nós precisamos também que esses setores superpoderosos economicamente contribuam com mais recursos para diminuir as desigualdades na cidade, para permitir que a gente tenha... Uma saúde que atenda com melhor qualidade ao povo da cidade, que a gente tenha programas de habitação que tirem milhares de pessoas que estão morando em cima do esgoto para uma condição de vida melhor, para que a gente reduza né, tantas distâncias que existem na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos de um governo que também trabalhe essa chamada redução das desigualdades. Lógico que a redução das desigualdades. Ela precisa ser enfrentada com uma política nacional, com uma política de distribuição de renda. Mas a cidade de São Paulo, a prefeitura, tem muita capacidade tem, tem de influenciar e Tem muito poder, tem muito dinheiro. Exato. É. Então, nós, mas ela precisa ter mais recursos, e ela deveria ter mais recursos. Por exemplo, você pega aqui. Não sei se as pessoas acompanharam. Teve uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo que investigou... Desvio de Recursos Pelos Bancos Olha só que interessante Essa CPI foi agora, o ano passado, 2019 Por quê? Os bancos, apesar de terem as suas sedes principais aqui em São Paulo Itaú, o Bradesco não, que é em Osasco Mas o Safra, outros bancos Eles tinham as suas empresas financeiras de, de leasing De cartão de crédito Certo? De seguros em cidades vizinhas a São Paulo que cobravam menos ISS. Alfaville. Imposto né? sobre serviço. Alfaville. Então, só que essas empresas nessas outras cidades eram empresas de fachada, não eram reais. Então, eles punham um escritório lá para fazer um, um cenário, mas toda a operação era aqui em São Paulo. Bom, essa CPI conseguiu recuperar para São Paulo 3 bilhões e meio de reais que os bancos conseguiram sonegar através dessas artimanhas, né? Então, por exemplo, hoje nós podemos chegar, como nós já desmontamos esse esquema, a Câmara Municipal, o PT participou ativamente lá, o vereador Antônio Donato, como isso foi desmontado, a prefeitura tem condições agora de colocar alíquotas sobre esses serviços financeiros maiores e aumentar a arrecadação daquilo que os bancos é, é, produzem de serviço em São Paulo. Sim, sim, porque o lucro bancário é um Você imagina, você vai comprar qualquer coisa com cartão de crédito. O cartão de crédito ele cobra uma taxa sim. daquele serviço que, certo, não é de graça. Então se o produto custa 100 reais tem lá R$ 2,50, R$ 3,00, que é a taxa do cartão, ou até mais, até mais. Então, isso tem um tributo sobre isso, que é o imposto sobre serviço, e tem que ser pago esse tributo, e esse tributo é sonegado pelos bancos. Então, nós temos que cobrar mais desses serviços, fiscalizar, e com isso nós temos condição de arrecadar mais. É? Então, vocês estão vendo que ele sabe das coisas, né? Ele é... Pré-candidato, ele quer ser prefeito de São Paulo. É. E vamos ver como é que vai ser esse, esse jogo aí. Então, Paulo, o PT, o PT estabeleceu um processo de prévias. Né? É, isso está no nosso estatuto. O PT vai completar 40 anos agora em fevereiro. E várias vezes nós já tivemos prévias, tanto aqui em São Paulo como em outros estados. E essas prévias permitem que todo filiado possa votar. Né? É uma coisa democrática, permite que todo aquele que estiver regularmente filiado no PT possa ir lá dizer, não, eu quero que o candidato a prefeito seja o A, seja o B, seja o C. Então nós vamos ter uma série de debates, começam agora no dia 1 de fevereiro e vão se estender até 8 de março, né? e depois nós vamos ter a prévia no dia 15 de março. Então, são 18 debates, 13 debates regionais. Quantos, quantos são já os pré-candidatos? Por enquanto, são 7 é, pré-candidatos. Pré Mas nós temos até o dia 30 para entregar 1.800 assinaturas para respaldar esse, esse, essa candidatura. Você já tem? Eu já estou chegando, chegando lá. Mas até o dia 30 nós vamos ter. Então... Nós vamos ter vamos ter talvez sete ou seis ou cinco candidatos E que vão participar dos debates E chegar no dia 15 e ter essa, essa votação Se não houver maioria no primeiro turno Aí vai ter que ser marcado um segundo turno para resolver o problema, né? Agora, tem uma segunda questão Que é aí que eu acho que é o, o X da questão Nós precisamos unificar a esquerda em São Paulo Não, não adianta a gente sair, por exemplo, numa eleição que vai ter um candidato, candidato da extrema direita e o Bolsonaro tem força em São Paulo Sim, um tem candidato muito dinheiro, muito dinheiro dinheiro um candidato da máquina do governo municipal apoiado pela máquina de governo estadual hum. né? e aí nós vamos ter cinco candidatos da oposição um do PT, do PSB PDT, PSOL e PCdoB, é evidente que a chance da gente ficar fora do segundo turno é muito grande. Então, nós precisamos unir as forças de esquerda. Então, eu estou propondo, já conversei com o Márcio França, já conversei com o Boulos, já conversei com o Orlando Silva, né? a ideia de que a gente precisa, em primeiro lugar, constituir um programa de governo do que, que a gente pretende fazer nas cidades. Que seja comum a todos os partidos de oposição. E a partir desse programa, a gente tentar chegar num candidato único. Que então, unifique tem, esses tem, partidos. Tem, tem aí o, o Fórum São Paulo é Sua, né? que está quase que o um ano inteiro reunindo e discutindo a cidade. Né? Isso. A ideia deles é chegar até uma data limite, eu acho que é maio também. É né? maio. Né? chegar a um programa e chamar todos os candidatos aqui adiram a este programa né? uhum. você acha que esse é um caminho que a gente pode chegar para unir a esquerda? Então... Olha, eu acho que a, a iniciativa do São Paulo Sua é muito positiva entende? porque ela abre um processo de discussão na cidade Inclusive a ideia agora é levar esse debate também nos bairros, nas regiões da cidade, para ouvir lideranças de movimento popular, para ouvir os problemas dos bairros. Então eu acho que o São Paulo Sul pode chegar até maio com uma proposta bastante consistente. E pode ser a base para que de fato a gente tenha um programa único da esquerda. Lógico que eu não, a gente não sabe ainda qual vai ser o programa do São Paulo Sul. Mas, com certeza, pelo que a gente já acompanhou de debate, pelo que a gente já viu de quem está lá participando colocar, são pessoas de alta gabarito, sim, sim, lá de sim. Laudobor, né? São pessoas Na muito... Na última reunião que eu estive lá, estava a Hermínia Maricato. A Hermínia Maricato, que é uma, uma autoridade. grande urbanista. né? Então, são pessoas que conhecem a cidade, têm experiência... Né? E que são capazes de colaborar Para ter esse programa né? Agora, a política A política é a política né? Nós temos que viver é, de interesses Às vezes individuais Interesses de grupos partidários Até interesses do povo Que é esses que nós temos que levar em consideração E eu acho que o maior interesse Do povo hoje De São Paulo É a gente ter um governo popular aqui Um governo democrático né? Como Isso é que é... funciona um governo democrático? Um governo democrático é isso, é um governo que ele esteja, em primeiro lugar, aberto ao debate com o povo. E uh, os conselhos? Conselhos comunitários, orçamento, participativo, tudo isso acabou? Não, isso mas, acabou. Não mas, isso, mas, isso é, isso mas isso é lei, é, é o Estatuto da Cidade. Pois o é. Estatuto da Cidade é lei. Por que, que ninguém cumpre essa lei? Pois é, porque e a Câmara eu... Federal que aprovou essa lei, não cobra o cumprimento da lei? Exato, tem muita coisa, mas precisa ter a força política para cobrar O fato é o seguinte, esses governos todos, por exemplo, você pega uma coisa extremamente democrática Que tá na lei, que são os conselhos de saúde Todo posto de saúde tem que ter um conselho popular, todo distrito de saúde tem que ter um conselho E todo município tem que ter o um conselho municipal de saúde Eles existem, foram eleitos agora o que faz a administração? ela relega segundo plano esses conselhos. então não reúne o conselho quando reúne reúne ali pro forma, né? então nós precisamos ter mais atuação nisso. os conselhos de habitação que existem na cidade de São Paulo, de segurança. conselho de segurança, conselhos municipal de transporte, nós precisamos fazer esses conselhos funcionarem agora é aquela coisa tá na lei né nós temos até um, um deputado do PT que agora não é mais deputado que é o Luiz Eduardo Grinhalgue que ele tinha uma frase que era o, o lema dele a luta faz a lei né e é a lei sem luta não existe né não funciona porque ela depende de ter pressão popular para que ela funcione né? a lei ela é resultado sempre de uma pressão popular se a pressão não existe o governante vai deixando a coisa para trás Então nós precisamos efetivamente De uma prefeitura que respeite a lei E que tenha vontade de incentivar a participação popular É evidente, o governo do PSDB vai ter interesse nisso Forma alguma não, não, foi, né? foi, foi, foi exatamente o PSDB que abandonou o, o estatuto da cidade né? Exato, exato né? Então são, são questões que a gente vai ter que recu recuperar nesse processo político, certo? Recuperar nesse processo das eleições para que a gente possa garantir esse governo. E aí, uma coisa que vocês podem cobrar do, do, dos candidatos a, a, a prefeito, né? Pergunta para eles. E o Estatuto da Cidade? Olha, o Estatuto da Cidade é uma coisa que foi.. E, e, e, ele começou de conferências das Nações Unidas. Né? O Brasil participou dessas conferências. Né, conferência sobre urbanização, conferência sobre cidade e tal E aí, como o Brasil aderiu a, aos tratados internacionais O Congresso aprovou o Estatuto da Cidade Ele obriga a existência dos conselhos, ele obriga a uma gestão democrática né? Ele obriga ao plano diretor, plano diretor também né? Nós temos um plano diretor e não está funcionando como é. é que é? Ah, o plano de... diretor, ele funciona, mas o plano diretor, ele, ele acaba muitas vezes sendo instrumento do capital imobiliário, da especulação imobiliária. Agora mesmo, o Bruno Covas, ele quer mandar um projeto para a Câmara alterando o plano diretor, liberando mais construções de prédios, etc. Nós precisamos ter um, um plano diretor que leve em conta a questão social, Certo? a gente precisa aumentar o número de moradores na região central, né? O que está que acontecendo hoje? Cada vez mais a cidade vai se espraiando para a periferia. Aí precisa levar, Aí precisa levar toda a infraestrutura para a periferia. O povo que vai morar lá sofre anos e anos e anos para conseguir uma creche, uma escola, um posto de saúde para conseguir até mesmo ter uma padaria, ter uma linha de ônibus, né? Então é uma dificuldade grande. E nós temos na área central da cidade milhares de casas e apartamentos que estão fechados. Então como é que a gente faz isso? Tem que ser uma verdadeira reforma urbana. Né? Você sabe, tem a reforma agrária, é. mas tem que ter uma reforma urbana também. Onde você reduz o poder do capital imobiliário, da especulação imobiliária, que muitas vezes... Impede o uso da terra ou o uso dos imóveis para que haja especulação em outras áreas. Né? O que está que acontecendo hoje? Quem está fazendo especulação imobiliária em São Paulo? O PCC participa da especulação imobiliária. É, no Rio também. Eles ah, estão... as, milícias, Exato. as milícias. No Rio são as milícias. Aqui ah, é o, é o, o PCC. PCC. O, ele invade, ocupa áreas de manancial, desmata e faz um loteamento. Né, e vende baratinho, ou aluga baratinho para as famílias que têm uma renda baixa certo? E ganha com isso Mas aonde que é isso? É lá na beira das represas, é lá nas áreas mais periféricas da cidade é, e... Por quê? Porque as pessoas não conseguem pagar um aluguel na área central Então ela vai pagar um aluguel mais barato lá no extremo da periferia E nos, em área de manancial, nas costas da represa vamos beber ah, água poluída, vamos ó. beber água poluída em, em áreas públicas, por exemplo tem bairros onde as praças estão é. sendo ocupadas pelos esquemas do PCC. Então o cara vai lá ocupa a praça, uma praça, imagina uma praça no seu bairro, o cara vai lá ocupa a praça, bota as pessoas lá, certo, constrói barraco, certo, até que esses barracos se transformam em casas de alvenaria e aquilo vai ficando é? Campo de futebol, é. praça, isso está acontecendo muito na é, cidade. Só. Falta de uma política habitacional, né? A quantidade de moradores de rua que nós temos hoje é recorde, nunca tivemos. Nós estamos tanto. querendo fazer, nós estamos precisando ter uma política que seja diferente. Então, por exemplo, hoje em dia a prefeitura ela dá uma chamada bolsa aluguel para as famílias que estão com dificuldade. Cada vez ela reduz mais essa bolsa aluguel, mas são R$ reais para a família alugar um imóvel. Só que o que, que acontece? Ela, a família vai procurar um imóvel para alugar, ela fala, olha, eu tenho bolsa aluguel, 400. Aí o dono do imóvel fala, bom, esse cara já tem 400 da prefeitura, então ele pode pagar 800. Né? Então, eu não vou cobrar 400, eu vou cobrar 800. E isso aumenta o preço do aluguel. O que, que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que a prefeitura compre casas e apartamentos e alugue por um valor inferior ao preço do aluguel de mercado. É, é Para quê? Para a gente baixar. Aluguel social. É aluguel social. Inclusive, do ponto de vista da construção civil, o que, que todos os governos fizeram historicamente no Brasil nos últimos 30, 40 anos? Grandes conjuntos habitacionais, certo? Construído pelas empreiteiras. Então, vamos construir mil, mil apartamentos, dois mil apartamentos. Aí tem que ter uma área imensa para construir aquilo ali. O que a gente está propondo? A prefeitura mudar a política. A prefeitura fala, olha, eu quero casas com dois quartos, três quartos, um quarto nessa planta aqui. Ela desenha uma planta. Quem me aparecer aqui com uma casa desse tamanho, eu vou pagar 100 mil reais, por exemplo. 120 mil reais. Aí, isso não vai exigir que... As empreiteiras construam. Um camarada que tem uma pequena empreiteirinha, um pedreiro, na periferia, que constrói casa, ele pode comprar um terreninho, construir a casa e vender para a prefeitura. E a prefeitura aluga com aluguel social. Você está entendendo? É, como no tempo da Irundina, se construía também através de mutirão. E tem os mutirões também que a gente quer retomar. Né? para fazer, ah, porque os mutirões aí já são grupos organizados mas tem gente que não é grupo organizado a gente tem que levar em conta que nem todo mundo é um grupo participa de um grupo organizado você tem muita gente que não ah. participa então você também tem que ter oportunidade de colocar essas pessoas para morar em algum lugar né? Perfeito, foi muito bom estar aqui com você deputado pré-candidato Pré vai disputar aí com sete, cinco militantes do PT, né? e depois vai ter que disputar também né? com todos os partidos de esquerda, a ver quem é que sai melhor, né? quem apresenta a melhor proposta para gerir a cidade de São Paulo. Aí conta com a gente, eu acho que se você se apegar ao Estatuto da Cidade, você vai ter o melhor programa. Claro, claro. Mas eu acho assim, Paulo, o, maior, o mais importante aqui é a gente ter um posicionamento político. São Paulo já foi três vezes governada pelo PT com o apoio de todas as forças populares. Quando foi a Luísa Arundina, a prefeita, todos os programas sociais que existem ainda hoje... São fruto desses três governos. Não existe nada aqui que, que funcione que você fala, pô, isso aqui veio do governo tal, veio do governo. Não, o que funciona até hoje em termos de políticas sociais na cidade de São Paulo é fruto desses três governos. Hoje São Paulo tem um milhão de desempregados. Um milhão de desempregados. Eu acho que tem até né? mesmo. Não, e tem mais outro tanto que são precarizados. Então você tem aí motoristas de Uber, é. entregador de bicicleta. Só falta a gente retroagir agora para o aplicativo de carroça puxada por os seres humanos, né? É. É. Que é o que a gente tinha lá atrás, né? É capaz de voltar, a gente ter gente puxando carroça de novo em São Paulo, chamada por aplicativo, para modernizar agora, né? É. Então, nós precisamos gerar emprego em São Paulo. Nós precisamos fazer com que a gente tenha oportunidade para as pessoas. Nós precisamos. Aqui, em São Paulo é uma cidade criativa, onde você tem mercado para a cultura, para a arte, para o desenvolvimento intelectual das pessoas. E isso não é explorado. Você vê aqui, o orçamento da Secretaria da Cultura de São Paulo é o menor de todos. É o menor de todos os orçamentos, numa cidade que pô, tem um potencial cultural gigantesco, certo? Então por que nós não desenvolvemos isso? Por que nós não propiciamos aqui um desenvolvimento nessa, nesse setor, gerando empregos? Entende? Você tem aí quantos, quantos jovens que fizeram faculdade de, de, de artes, de, de, das mais diversas artes, que não poderiam estar dando aula nas escolas para as crianças. Estamos né, exportando né, teatro, teatro. milhões então, de brasileiros estão indo para o Porque você sabe que a cultura ela, ela faz parte do processo democrático. Se a gente permitir que uma criança participe de um grupo de teatro, de um grupo de dança, aprenda a tocar um instrumento musical, essa criança vai ter um desenvolvimento fantástico pela frente. Na área esportiva, são Paulo é uma cidade que tem toda essa juventude aqui pratica pouquíssimo esporte, tanto é que está todo mundo ficando gordinho aqui, uma obesidade imensa, é, é. entende? E essa obesidade aqui é um problema de saúde, gera um problema de saúde, né? Então antigamente a gente tinha as nossas crianças aqui raquíticas, né? Pela fome. Hoje não é que estão se alimentando bem. Estão se alimentando mal, entende, e, isso, e praticando muito pouco exercício. Então quando você fala de saúde, nós precisamos cuidar desde que é criança. O molequinho fica lá com ganha da mamãe, ou pega o celular da mamãe e fica jogando o dia inteiro, e vai ficando gordinho, nós precisamos dar alternativa para ele. Né? uma alternativa que ele goste que ele se afeiçoe e tem que, e ter, tem que né? ter o parque infantil parque todo mundo, infantil quadra né? bola né? e cultura eu acho que isso nós precisamos oferecer para nossa juventude e para nossas crianças né então muito bom quer se despedir do pessoal quero agradecer a atenção de todos que ouviram né e dizer que a gente está nessa batalha nós estamos aí, quem quiser acompanhar os debates do PT, nós vamos transmitir pelas páginas do PT, mas também pelas nossas páginas, né? Deputado Zaratini, Dep. Zaratini no Facebook, né? Deputado Zaratini no YouTube, vai estar tá tudo transmitido lá, quem quiser assistir pode acompanhar, nós vamos anunciar, divulgar, e vamos divulgar muitos das nossas ideias. Se você quiser conhecer melhor, Entra lá, que nós temos lá todos os nossos links e a sua oportunidade de participar. Então, pessoal, é isso aí. Fique com a gente, colabore, não deixe de se inscrever né, com uma assinatura solidária no Catarse. Até a próxima.